E aí, galera! Beleza de nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui e hoje, galera, vocês vão assistir aí, vocês vão acompanhar nesse vídeo o primeiro mod gráfico para o GTA Trilogy. Cara, olha só, velho, como tá lindaço, mano. Lembra um pouquinho, assim, o GTA... o GTA V, mano. Tá bem bonito mesmo e... É o primeiro mod aí, né? Provavelmente vai vir outros que vão deixar o jogo muito melhor. E claro, né, mano? Os mods que vão mexer nas texturas aí dos personagens. Fazendo aí o que a Rockstar não fez, mano. Então, eu vou deixar vocês acompanhando aí. É... Esse primeiro mod gráfico. Comenta aí o que você achou se realmente tá diferente aí do da versão final do game confesso para vocês que tá bem olha o gramado irmão olha a grama cara o jogo tá simplesmente sensacional. e ele também esse mod também mexeu na chuva mudou aquela chuva feia que tava várias coisas mudou eu vou estar tá sempre ligado aqui galera para ver é, as texturas, olha isso, mano Que coisa linda, velho Caraca, tá muito lindo Galera, lembrando, lembrando que o vídeo original vai ficar na descrição aí, Se você quiser acompanhar, eu faço vários reacts Vídeo desse canal E ele é, posta direto vídeos é, Mod gráfico no GTA V, né? Mas dessa vez aí, ó, no GTA San Andreas Versão remasterizada essa versão aí ficou muito mais bonita do que a Rockstar nos trouxe, né? Mas enfim, eu, tenho achado, eu vi uma mudança um pouquinho na chuva. Parece que a Rockstar mexeu na chuva. Teve uma atualização. A chuva tava bem estranha, bem grossa. A água e agora tá fininha. E acho que eles mexeram. Eles vão ficar mexendo aí também no jogo aí pra ver se melhora, melhora mais. Mas tá bem bonito mesmo. Galera, me segue no Instagram, tá aí na descrição. É muito importante você me seguir lá no Instagram E se inscreve no canal, comenta alguma coisa Compartilha pra ajudar aí na divulgação É nóis, tamo junto, fica com o vídeo aí Valeu, é nóis Você você